Olha essa pré-venda que está acontecendo e tem tudo para dar bom. Figura da O. Vamos dar uma olhada aqui na Pink Sale que está acontecendo essa pré-venda. Vai acabar em um dia 16 horas 24 minutos 54 segundos. A meta aqui de 40 BNBs já tem 230 BNBs, então já mais de 500% da meta. E o que, que esse token quer fazer? Figura da O. Ele vai ter aqui, eu estava dando uma olhada no site né, para responder para vocês, ele vai ter uma da O, então o Figure da O vai ser um órgão descentralizado, onde você vai ter o token da O, né, o token figura da O, para governar isso, junto eles vão ter uma plataforma de lançamento de criptomoedas de projetos. Então já tem aqui até dois projetos que estão para você poder entrar também. E vai ter também uma DEX, né? Como todo mundo já conhece, PancakeSwap tem também isso. É uma DEX, então a Figure da O vai fazer essa DEX também. E disseram eles que vai ser interessante que vai ter coisas inovadoras. O Tokenomics, 10% para staking, 15% para listagens em corretoras, 5% para desenvolvimento, 5% para o time, 5% para marketing, 60% da pré-venda vai ficar na liquidez e o fornecimento total de 20 milhões, beleza? Para quem quiser entrar na pré-venda, é só entrar na PINXC, eu vou deixar o link aí para vocês acessarem. Certo, aqui a gente tem algumas informações. O token ele vai chamar F da O. Já tem o contrato de pré-venda e já tem o contrato do token também. Vamos dar uma, uma analisada para a gente entender se tem alguma coisa escondida nesse contrato, ok? Olhando a segurança do token, a gente tem aqui ó zero pontos de atenção e zero riscos. Tá bem tranquilo, então o token tem aqui os 100% do supply no contrato e também travado aqui na Pink Sale. O criador tem 0.16 tokens e o owner, que é o dono do contrato atualmente, não tem token. Então tá bem tranquilo aqui nessa parte, ok? Entrando aqui na Pink Sale de novo, a gente vê, a gente tem aqui o SAFO, que é um link né, que eles colocaram aqui, quando um projeto tem uns níveis de segurança, tem o link de auditoria e tem o link de KYC também, beleza? O token, como eu já falei para vocês, tem 20 milhões de unidades. Vai ser vendidos aqui 7,6 milhões. E para liquidez foi 4,3 milhões. O capital inicial aqui, então, considerando as vendas de 112 mil dólares. E vai acabar no dia 15 de março, às 15h30. Vai ser listado na PancakeSwap. Como eu já disse, 60% da liquidez. Vai ser injetada lá na Pancake Swap, 60% da pré-venda. E o pool de liquidez vai ficar travado por 365. Dias tá então, um projeto interessante aí, né? Uma da O, a gente viu alguns projetos, né? Igual o Marker da O chegar é, muito longe e a gente tem aí outros projetos também chegando. Então, se você tem interesse em participar de pré ainda faça as suas análises, mas vai com cuidado, né? Vai com bastante parcimônia. Aqui, o mínimo, se eu não me engano, é 0.1 BNB, então você pode entrar sem correr tanto risco e ir avaliando aí para ver qual que é efetivamente né, o desenvolvimento desse projeto, beleza? Se você gosta dessas dicas aí, dessas análises do projeto, deixa aí um comentário, uma outra criptomoeda que você gostaria que a gente fizesse análise aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!